E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotoVlog Belém, vídeo de PCX da senhorita MotoVlog Belém. Peguei emprestado para ir buscar minha mãe no trabalho, espero chegar a tempo, que <risos> eu estou um pouquinho atrasado. Novidade, espero que dê é tudo certo para chegar no time. Vai depender muito do trânsito. Aí. Porque, como eu estou com o PCX há pouco tempo andando nela, então ela não tem a mesma agilidade que tem na brocha. Mas está muito bacana. Muito legal a motinha. Alright. Temos 10 minutos para atravessar a cidade. Vai dar tudo certo se Deus quiser. Estou aqui na veia da Antônia Verdosa. Aí só tem que dar uma seguradinha na prestigio que não pode sugar muito ela, senão a costa vai embora. Por aqui tem que ter cuidado para não bater a cabeça na escada, cara. parece que não é só que estou atrasado <risos> PSA-X estamos aqui a 50 km por hora tranquilo o Cilenta Motovlog Belém ficou em casa hoje fez a prova do Detran, passou o um exame prático de motocicleta agora falta só de carro para ela finalmente tirar a carteira dela se Deus quiser vai dar tudo certo. Até porque não tem jeito de pilotar tudo, pilotou até avião, cara. O consumo médio tá aumentando conforme a gente tá rodando aqui. Já está aqui nos 30 km por litro. A tendência é aumentar. Vamos ver quanto ela vai fazer aí. O consumo médio. A que eu dobrava nessa, mas não era assim... Putado mesmo! Olhei pro lado e não vi, ó... buraco gigante. Tem que ter cuidado, cara, aqui... Bom, o sistema de iluminação dela é muito bom, mostrando tá? bastante... Apesar de que eu não vi um buraco ali embaixo, mas... Na verdade é a cratera, né? Não tinha muito o que fazer, apareceu de repente... Trânsito caótico, é assim mesmo, cara, tem que... Mas pelo menos com a moto a gente consegue ser mais ágil. Se eu tivesse de carro, acho que nem na Antônia Verdosa eu tava. Eu tava lá na na outra rua ainda. Na rua antes de ter acesso a essa. Porque aqui dá pra ir pelo canto, ó. Aí é mais tranquilo. Só tem que ter cuidado que às vezes tem uns um sem noção. Que dobro com tudo, vem vendo. Vai, macho. Tô quase lá, mãe. Então, se você não viu vídeo por aqui, depois eu digo pra você se encontre minha mãe por aí. Vai aparecer escrito aí na tela.